Eu fui assaltado, mas o meu foi um assalto nervoso, né, cara? Foi em 2004, né? Tava eu, a minha irmã e mais cinco amigos lá em Santo André. E a gente tava num. ali perto da fundação, se não me engano. Tinha cheio de barzinho aqui em Santo André, né? E a gente ficou pingando de barzinho em barzinho. Aí, puta, um era reggae, outra rock, outro era... Enfim, vários... Acho que deu umas quatro da manhã. Três e pouco da manhã, eu falei, ah, vamos embora, vamos embora. Aí tava entrando no carro, cara, chegou uns cinco, seis caras. Acho que tinha duas meninas, que eu lembro. Duas meninas e uns quatro caras. Aí um já chegou, eu tava, eu tava sentado no motorista, né? Que eu tava é, tava todo mundo entrando, eu já tava sentado, eu tava dirigindo. Que eu não bebo, né? Não bebi, então eu sempre é o cara que dirige, né? E aí os caras chegaram já mas muito, também tinha muito louco, e ele já chegou me dando é, coronhada, né, passa chá, passa dinheiro e tal, e já tinha os outros pegando o pessoal de trás, e aí ele falou assim, eu, eu quero esse som, tira o som, eu falei, aí o som do... Era uma do época agora, uma de bolinha, voar... De roubação de carro, puta merda. Também é, de vários. cara, lados, né? é esses ladrão de. né, cara? Queria tênis, queria o som do carro e dinheiro, cara. Eu, eu falei, leva o carro. Depois, né? Eu falei, leva o carro, cara. Tu deixa cara. a gente ir de boa aqui, né, cara? Não, ele pegou a chave do carro e jogou longe. Eu não quero o seu carro. E aí ele apontou a arma. Esse carro pra de mim, pobre. Ele apontou a arma na minha cabeça e atirou. Caralho! Atirou, cara. E aí eu, eu, eu. até hoje eu escuto aquele clique da arma. Nunca me. É. Vira e mexe eu escuto aquele clique. E aí, a... nisso, a minha irmã, tava no banco aqui do passageiro, ela pulou e desesperada, eu também comecei a colocar a mão assim, né, Café? aquele desespero, aquela loucura. Nisso, ele já subiu, cara, ele não quis nem saber, ele já subiu, começou a socar o painel do carro para arrancar o som. Aí eu falei, cara, não vai sair aí. Aí ele falou, abre o capô que eu vou tirar pelo, pelo motor. Eu, cara... Tirar o som pelo motor. Aí eu abri, né, cara? Ele abriu. Sim. Aí ele voltou com a arma de novo, me deu outra coronhada, falou assim: me dá uma chave de fenda que eu vou levar esse som. Aí eu falei: puta merda. Aí eu dei a. Eu... puta, chave de fenda. <risos> aí o porta-luva é. ali, comecei a procurar, não tinha Onde nada. Onde vai ter chave de fenda no carro, né? Mas um lá, é burro é. ainda. Além de ser ladrão. É. É não, bem... mas ele tava drogadão, mano. Só que nisso, que eu tava procurando a chave de fenda, os de trás estavam arrancando tudo, fazendo a limpa no pessoal que tava no banco de trás. E aí um falou, dá o tênis pro irmão de um amigo meu. Ele falou, não vou dar o tênis não, seu filho da puta. Aí Ixi. foi o caos, meu amigo. Arrancaram esse moleque pra fora. Juntou os cinco ali, começou a chutar ele. E ele tava caído assim, com as costas encostadas no carro. E a hora que eu saí, ele, o bandido tava em cima de mim. E eu e vi ele gritando lá de fora. Eu empurrei o cara. E aí botei a cabeça pra fora, cara, ele tava assim jogado, os caras batiam e batia, batia no, no carro assim e voltava, já tava desmaiado. Eu, desmaiado. Desmaiado, os caras chutando e batendo, chutando, aí eu saí pra fora e falei, cara, vocês vão matar ele, pelo amor de Deus, para, para, para, para, pelo amor de Deus. Aí nisso, tava vindo um, um, um guardinha da outra rua, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, é o guardinha deu a volta e foi embora. <risos> é, que... deu a volta e foi embora, cara. E nisso eles eu falei, cara, pelo amor de Deus, para, para, para, para, para. Vai matar o cara, ele já tá desmaiado. Aí pararam e saíram correndo. Do nada. E nisso, cara, a gente, aquele desespero. É... Aí o Igor, que era um dos rapazes, foi para frente com a minha irmã, pra gente dar espaço, porque a gente jogou o rapaz no banco de trás pra ir no hospital. E ele tava desacordado e foi mais. Foi ele, mais três, que é o irmão dele, mas o o Richard atrás e aí cara a gente no hospital um carro passou na conta ele passou o farol vermelho e eu tava aqui nisso ele bateu é, quer dizer para mim não bater nele eu puxei o, eu, eu freiei e puxei o carro para cá porque tava assim né o meu carro tava assim então eu freio e fiz assim para o meu carro passar aqui nisso quando eu fiz isso eu perdi o controle e o carro rabiou atrás e tava cheio de gente, né? E eu perdi o controle e fui no muro. Só sobrou as duas rodas de trás do carro. Caraca. A minha irmã quase ficou paraplégica. Eu quase perdi a perna direita. É... Os... O Igor não machucou muito. Os dois. Machu... O Igor que, que apanhou? Não, o Igor é um rapaz que tava com ah, a gente. Tá. Ele que era da rua ali. O que apanhou foi o irmão do... Eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim. É, é, aí, cara, aí eu só lembro... A única coisa que eu lembro de, é, é dessa freada, dessa saída pro lado. E o bombeiro falando comigo, fica comigo, ele colocando a máscara em mim assim. Eu lembro disso. Aí, o que, que aconteceu? A gente foi levado pro hospital. E até então, antes das pais, todos eles acharam que a gente estava sequestrando a Aline, a minha irmã, e mais alguém. E aí eu fui colocado algemado. Eu tava todo estrupiado. Ninguém olhou um documento? Gem... Você já estava ah. sem carteira? Você estava com a carteira? Cara, tava, roubado. eu tava com documento. E ninguém olhou tudo. um documento não, seu. Eu não sei se levaram. É, eu não lembro, então, aí. aí tudo bem. É. falar, pô, ninguém olhou a sua carteira para ver que você é irmão dela, mesmo sobrenome? Cara, mas a gente tava muito estragado, Elcio. É, imagina, assim, imagina, fio, imagina. No fio da vida e da morte, sabe, no hospital. Sim. E aí eles acharam que eu era sequestrador e eu fiquei algemado. Cara, eu lembro que eu acordei. Todo estourado. O André lembra como eu fiquei, né, André? Eu não sei se você lembra como eu fiquei. Lembro você. Eu quase você, perdi Aline. esse olho aqui também, porque, cara, a porrada que ah. deu aqui no volante... O volante entortou pra frente, pra você ter uma ideia. Nossa. A Aline cortou todo o rosto dela. É, a Aline cortou... Nossa, foi... A, Aline... a minha irmã saiu um V do carro, Elcio. Ela tava um V. Um V mesmo. Os médicos falaram que ela nunca ia voltar a andar. É, essa... Quando minha mãe chegou no hospital, o médico falou pra ela, vai lá se despedir da sua filha. Ah, é, era isso, é... Foi um negócio bem punk. E aí, quando eu acordei lá, o gemado, a minha irmã tava sendo atendida, né? Porque os caras estavam toda a atenção nela. E eu acordei desnorteado, a enfermeira enfiando um tubo no meu pau, assim, pra coletar, pra fazer exame. Ah! E eu, aquela dor desgraçada. Ah! É, enfio, oh, homens, eu lembro, ali enfiando, os homens era... sentiram a dor agora do, do Adriano eu não sei cara se ele estava um puto achando que eu era bandido mas eu estava sendo tratado meio mal assim sabe eu, não, eu lembro que não estava legal e eu estava gemado com essa mão aqui que eu lembro e aí eu acordei assim ela enfiando aquele negócio e eu gritando de dor eu já estava todo perto e eu virei para o lado tinha um cara, um bandido mesmo preso ali é, acho que ele tinha brigado, na, não sei o que tinha acontecido na cadeia, e levaram ele para o hospital ali. E aí, cara, ele falou assim: oh, mano, marca um telefone aí que você vai ligar para o mano para mim aí, porque eu preciso resolver uma parada, cara. Eu não entendendo nada, ah, cara. É, eu lembro disso porque isso para mim foi muito inusitado, sabe? É, eu ali naquela maca, assim, eu não lembrava do acidente até então, e aquela correria, porque eu vi a minha irmã lá do outro lado, estavam socorrendo ela. Um monte de médico, que eu lembro disso em volta dela, enfermeira, e levaram depois ela para cirurgia, né? E esse cara falou para mim anotar um telefone, que senão eu ia morrer se eu não falasse com esse cara. E uma hora falou, você decorou o telefone para ligar? A hora que você sair daqui, eu falei, decorei, decorei, só falei isso. E, cara, eu não tava entendendo nada. Aí a hora que eu falei assim, cara, aí eu chamei enfermeira, né? Por que, que eu tô gemada minha irmã, cadê? Ela? Aí que eles se ligaram. Aí a minha mãe também chegou no hospital, chegou o familiar, chegou tudo que foi avisado, né? E aí, cara, foi que avisaram que eu era irmão, né, que eu, que, eu, que eu era vítima também do assalto, enfim. Os outros foram também avisando lá, né, os que não, só sofreram escoriações, o Richard, por exemplo. Tem uma história boa do Richard pra contar também, depois ele vai me matar. É, e aí, cara, é, aí me soltaram, algema, me levaram pro outro lugar, aí o tratamento mudou um pouquinho, sabe? Mas a minha irmã ficou de cadeira de roda aí... E sem andar uns, sei lá, uns seis meses, Caralho. fazendo fisioterapia. Os médicos falaram que ela não ia voltar a andar. A minha irmã ficou muito destruída, cara, assim. Ficou... Eu, eu... A minha perna, um dia que você me conhecer pessoalmente, é, eu vou te mostrar, eu tenho um corte aqui no joelho, e eu quase perdi essa perna, cara. É, foi... Tem a terceira é. perna? É. Como é que é essa é... perna? Eu boto a mão na perna da Adriana e falo, essa não é a minha perna. E cara, foi foi tenso assim, levei Imagino. muito tempo, a minha cara ficou toda destruída. Ah, eu fui um assaltado bom. uma vez